Esse é o quarto vídeo da nossa série, e nesse vídeo iremos falar sobre o marketing de seus produtos online. No vídeo passado, vimos sobre a criação da sua loja online. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, irei deixar um link na descrição e também os cards, é só você clicar. É muito importante que você os veja e se entenda antes de partir para o próximo passo. Mas antes de dar início, já se inscreve e deixe seu like. As informações citadas aqui são valiosíssimas e totalmente grátis. Então se inscreva e deixe seu like. O meu nome é Daniel Rodrigues e seja bem-vindo a mais um vídeo onde te ensino passo a passo de como criar seu negócio de comércio eletrônico do absoluto zero. Agora vamos falar um pouco sobre o marketing de seus produtos online. Separei algumas dicas importantíssimas, preste bastante atenção. Então vamos lá. O seu site não é a única coisa para a qual você precisa direcionar tráfego. Os produtos escolhidos também precisam ser incluídos no seu orçamento de marketing. A sua missão é vender produtos, não direcionar tráfego. Para vender produtos, você precisa pensar além do seu site e procurar locais para expandir seu negócio. Não importa o que e como você decidirá vender, o primeiro passo é criar uma lista de e-mail, como te falei no vídeo passado. Se preferir, pause o vídeo e volte ao assunto. Coloque um brinde opcional no seu site, inicie uma campanha de mídia social para ganhar assinantes. Ou faça uma oferta, onde o que você pedirá em troca ao cliente é seu endereço de e-mail. Executar uma oferta é minha tática preferida para obter tráfego e assinantes mais rápido. Os brindes têm o um benefício adicional de aumentar a presença de sua marca e a visibilidade do produto. A criação de uma lista de e-mail oferece um grupo de leads para você trabalhar facilitando muito o processo de vendas. Fornecer aos consumidores cupons e conteúdos por e-mail ajuda a manter sua marca em mente, aumentar suas vendas e estabelecer a sua credibilidade. Mantenha sempre seus e-mails interessantes. Peça a opinião dos clientes com frequência, incluindo comentários. Responda rapidamente às questões de atendimento ao cliente e à qualidade do produto. E trabalhe na construção de relacionamentos. Nenhuma interação de vendas é sobre a primeira venda. Concentre sempre na próxima. No seu site, veja como e para onde o tráfego flui. Suas páginas de produtos estão direcionadas à sua persona? Você está perdendo possíveis clientes no mesmo lugar? Se você não está direcionando o tráfego para a sua loja, mas nada está vendendo, corrija os vazamentos no seu funil de vendas, otimizando cuidadosamente cada página e analisando atentamente as informações do produto. Use análises para te ajudar nessa tarefa. Existem ferramentas que podem te ajudar a monitorar e a otimizar todas as etapas do seu processo de vendas. Portanto, faça o uso delas. Examine o marketing de parceiros e afiliados para aumentar a presença de sua marca, oferecendo opções de marketing de afiliados e fazendo parcerias com varejistas em seus nichos. Se você estiver nervoso em abordar outras varejistas, procure opções como Clickbank, Amazon... Magazine Luiza, Mercado Livre, entre outros. Você também pode oferecer às blogueiras do seu nicho uma amostra grátis do seu produto em troca de críticas. Se você está vendendo produtos na Amazon, Magazine Luiza, Mercado Livre, B2W ou em outro grande marketplace, uma maneira fácil de obter respeito e confiança do consumidor e também opiniões é pedir feedbacks. Crie um cartão em cada produto que solicite uma revisão honesta e forneça informações de contato para a sua empresa. O seu e-mail é o suficiente, a menos que você tenha uma linha telefônica dedicada ao atendimento ao cliente. Mas e agora? Você está pronto para iniciar seu negócio de comércio eletrônico? Esta série de vídeos respondeu às suas perguntas sobre como iniciar uma loja de comércio eletrônico? Se sim, por favor já deixe seu like e inscreva-se para mais vídeos. A execução de um site de comércio eletrônico bem-sucedido não precisa ser difícil ou quebrar a banca. Se você tiver tempo e pensar diferente, poderá lançar uma loja online lucrativa por algumas centenas de reais por mês. Sugiro que você reserve um tempo para rever os vídeos anteriores e saberá onde é mais provável obter o valor do seu dinheiro no comércio eletrônico. Eu espero que você tenha gostado das informações que compartilhei ao iniciar um negócio de comércio eletrônico do absoluto zero. Se eu perdi alguma coisa que você gostaria de saber a respeito, me informe nos comentários. Nos próximos vídeos, estarei abordando mais assuntos sobre esse mercado. Então ative o sininho das notificações e se inscreva. E como sempre, obrigado por assistir.